Não importa o que acontece a partir de agora, todas as coisas cooperam para o seu bem. A quinta coisa boa que talvez você não saiba é que mesmo quando você está passando por luta, quando você está em Deus, quando Jesus está na sua vida, sabe o que vai acontecer? As coisas estarão ruins, a merda vai estar instaurada, guerra rolando, gente falando mal, dinheiro que não caiu, mas você vai estar em paz você fala, ah, não sei se eu quero estar em paz nessa situação. Então vamos colocar o contrário. Quantas pessoas você já viu que tem dinheiro, fama, gente bonita, família, mas se suicida? Porque não tem paz? Ou entra nas drogas porque tá buscando fugir de algo? Você consegue entender que não são as coisas que a gente vive que realmente delimitam se a gente tá em paz ou não? O que acontece na realidade é que o Senhor quer trazer paz no seu coração Ainda que você esteja no meio da guerra, no meio do problema Você vai se sentir tranquilo, amado, protegido e cuidado E aquilo vai ser só mais uma história Só mais um testemunho Só mais uma vitória Afinal, não tem vitorioso que não luta, não tem alguém que ganha o cinturão do UFC, você não tomar umas porradas. A verdade é que a gente fica pensando tanto em, ai tá difícil, ai tá lutando, o diabo me odeia, ao invés de pensar que, poxa, eu já sou amado de Deus. E a palavra dele já diz que todas as coisas cooperam para o meu bem, então eu vou sair daqui melhor do que eu entrei. E isso aqui é vai se resolver, isso aumenta a fé e nós ficamos em paz. A palavra de Deus é muito clara lá em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então se você ama o Senhor, se você busca a Deus, por mais que você esteja num momento muito complicado, por mais que você esteja se sentindo totalmente angustiado, humilhado ou às vezes diminuído, Deus está te dizendo que se você o ama, tudo vai cooperar para o seu bem. Ele vai te livrar, ele vai cuidar de você, isso vai ser saúde para os seus ossos, isso vai ser maturidade para sua vida e vai ser ainda melhor depois que tudo isso passar. Mas a real promessa é que durante todo o sofrimento você vai estar em paz no seu coração. Diferente de quem está no luxo e tudo bem, mas está com guerra ali dentro. O que Deus promete é que ele vai te colocar bondade, tranquilidade e amor para dentro de você tudo ficar bem. Então... Ainda que coisas ruins acontecem, todas as coisas cooperam para o seu bem.